Dizem que o jeans é uma peça super democrática e eu acredito muito nisso, mesmo porque o jeans nasceu nas ruas com streetwear e hoje ele pode ser até considerado um item de luxo, claro, dependendo da marca e da qualidade da peça. Então hoje eu vou te contar o segredo por trás de uma boa calça jeans, ou seja, eu vou te dar ingredientes para você conseguir incrementar o seu look com a calça jeans sem ficar com aquela cara de sem graça. <música> Olá, eu sou a Marcela Damaso, consultora de imagem e estilo pessoal. Eu peço para que se você ainda não se inscreveu no meu canal, aperta aqui, se inscreve, aperta o sininho também para você ser avisada sempre que eu publicar um novo vídeo. E se você ainda não me segue nas redes sociais, tá perdendo tempo, é o Marcela Eu também estou no Pinterest, Instagram, Facebook e TikTok. Bom, quando o jeans se popularizou de verdade... É, porque na, o jeans era algo muito seleto às ruas, né, não era um item de luxo, você não podia comparecer a alguns eventos é, com uma calça jeans, porque você seria considerado uma pessoa que não tinha se arrumado, ou com status muito baixo, enfim, tinha aí N fatores que não deixavam com que as pessoas realmente se colocassem em jeans e se sentissem bem. E o que aconteceu quando o jeans né, se popularizou? Algumas mulheres se perderam aí no meio do caminho, achando que o jeans você podia usar com tudo. Não é que não possa, mas quando você quer um look mais arrumado, mais sofisticado, existem aí ingredientes que você vai colocando, vai adicionando no teu look, gente, sem o mínimo esforço, tá? para você conseguir ter um, um look mais legal, mais descolado. E aí, o que aconteceu? As mulheres começaram a achar que o jeans era uma peça básica e sem graça, que deveria ser usado somente no dia a dia e como se fosse aquele uniforme mesmo, sem graça, né? Blusinha e calça jeans. Só que, na verdade, o jeans é muito mais versátil que isso e ele te e ele pode ser usado de várias formas estilosas dentro do estilo de cada uma. Então, não é que o jeans se aplica somente a um estilo. Nós todas temos um estilo pessoal e a calça jeans serve, né, pra quem gosta para muitos desses estilos. O problema é quando você vê, né, o jeans como aquele uniforme mesmo. Igual eu acabei de falar, básico, sem graça. Sabe aquela peça que você só usa no dia a dia? Que basta você combinar, sabe, uma blusinha de malha e um tênis e tá tudo certo. E aí, o pior, né? Quando você quer ficar mais arrumadinha, você coloca um saltinho, né? Aquele sapatinho de salto. Um saltinho baixo, aquele de sapato também super sem graça. Ou, ou pior, né? Coloca aquele sapato maravilhoso com aquela calça jeans, às vezes não tão legal e aquela blusinha também muito sem graça. O que acontece? Você não consegue salvar o teu jeans com aquele item, com aquele sapato. É, o sapato é um acessório que ele levanta, assim, o look. É, ele salva o teu estilo, mas você também precisa ter outros elementos para que o seu look fique completo. Mas aí, quando você sai, você não consegue entender porque tem outras mulheres... Muitas vezes estão vestidas com né, uma calça jeans, uma blusa, uma camisa, e você não consegue entender o porquê daquilo. Por que você está sentindo tão, é, muitas vezes, né, inferior, se achando muito desarrumada ou mal arrumada, perto de outras mulheres? Parece que a impressão que você passou, é que você pegou qualquer roupa, né, pegou ali a primeira blusa, a primeira calça, o primeiro sapato, e saiu de casa, né, sendo que... Parece que outras mulheres se empenharam mais em ser mais bem vestidas, estilosas, e você tá se achando aí é, mal arrumada. Então, eu te garanto que se você colocar essas estratégias que eu vou te dar aqui hoje em prática, você vai parar de se sentir mal arrumada, mal vestida, e às vezes, né, como eu falei, inferior às outras mulheres. Mesmo usando uma calça jeans, que é aqui o tópico que eu vou falar hoje no vídeo, e hoje eu vou te mostrar o jeito que você vai usar sua calça jeans com muito estilo, com muita praticidade, zero esforço. Aquele look sabe que você fica assim fantástica, maravilhosa, sem passar horas se arrumando na frente do espelho. Mas antes eu vou te mostrar como você não vai usar calça jeans. Quando você sabe como você usa principalmente, né, como você não usa para não ficar com aquela imagem sem graça e se sentindo mal vestida... É muito mais fácil para você acertar no look e descartar aquelas peças que não vão ficar bem com a calça jeans. Então, vamos lá. Aqui, ó. Repare bem que nessa, nesses looks que eu tô mostrando para vocês, essa blusinha mais justa, sabe aquela cara de baby look? Sabe? Uma justinha mesmo, assim. Não importa se é com estampa ou sem estampa. Ela te passa um ar de que, sabe, você não entendeu nada de moda ou que você, sei lá, simplesmente pegou uma blusa, colocou com a calça e saiu. Não passa a impressão de uma mulher estilosa, né? A gente tem, assim, uma mulher que é mal vestida, uma mulher que é bem vestida, uma mulher que é bem vestida estilosa. Então, ali, você fica ali, naquele limbo, né? Você não tá mal vestida, mas também não tá bem vestida, muito menos estilosa. E aqui a ideia é que você fique estilosa. E não adianta colocar um salto, porque não... Aquilo que eu falei, não vai salvar o teu look. E o que eu mais vejo, infelizmente, são mulheres fazendo isso, né? Que é, que é errado... E muitas vezes é, elas nem prestam atenção porque tá tão, sabe, no, no uniforme delas no dia a dia que elas nem prestam atenção. Que essa blusinha às vezes está matando todo o look. Quer ver a diferença entre colocar apenas uma blusinha e você conseguir incrementar esse look com o mesmo esforço. Não é que você vai fazer muita coisa com esse look para parecer, nossa, muito, muito, super estilosa. Você vai ter o mesmo esforço de colocar uma. uma uma blusinha e colocar a nossa t-shirt que eu vou falar agora dela. E esse é um dos caminhos mais fáceis para você conseguir é, usar a sua jeans com estilo. Ah, Marcela, mas a blusinha não é igual a camiseta? Não, a camiseta ela é um pouco mais larga, ela não precisa ser uma camiseta oversized também. Você pode usar também uma camiseta super básica ou que tenha algum traço da sua personalidade num desenho, né, numa estampa, ela pode também ser estampada ela precisa ter qualidade e precisa estar de acordo com o teu estilo, principalmente. Aí o que vai acontecer, você, né, como eu falei sempre de sapato aqui, você vai usar uns sapatos mais diferenciados. Você pode usar um tênis, né, você pode usar uma mule, um oxford, que são sapatos é, que são, não são tão comuns, eles são bem popularizados, mas você nota um certo estilo quando você tá vestida, quando você tá usando esse tipo de sapato, e você pode também usar um tênis, um escarpão, um salto alto, uma sandália com salto fino, de tiras fininhas, bem alto, também fica legal. Igual eu tô mostrando aqui, nesses, nesses looks. Igual eu tô mostrando aqui, né? Nessas fotos, nessas imagens. A primeira aqui tá com um... Ela tá com uma camiseta oversized, mais larguinha, né? Dobrou as, as mangas, ficou bem legal, uma camiseta que tem o estilo dela. Uh, tem o, a personalidade dela também, com as cores e tal, e ela tá assim, você olha, ela tá super básica, não tem, sabe, coisas mirabolantes aí que vocês estão vendo, mas ela tá com uma espécie aí de um coturno bem diferenciado, o que traz também mais estilo pra peça, pro look dela. Na segunda imagem também, mais básica é impossível, né, a gente nota aí que ela tá com uma calça também que é um pouquinho mais curta, a gente nem tá falando de modelo de calça jeans aqui, mas pra vocês entenderem o poder do jeans, como ele é democrático. E entender também que, assim, embora eu tenha falado de segredo, né? O segredo tá no teu estilo, na forma que você vai usar e nos acessórios também. Aqui ela tá com uma botinha e deixa um pouquinho, né? Do, da canela aparecendo, uma bolsa preta e uma camiseta também super simples, básica, sem... Uh, sem nenhuma exuberância. E dá pra notar... Também que essa camiseta, ela é um pouco mais justinha, embora não seja como aquela baby look, né? Aquela camiseta mais é, mais justinha, né? Bem justa, aliás, no corpo do que essa. Embora essa camiseta esteja, né? Por dentro da calça, você nota que ela não tá agarrada, que ela tem um pouquinho de sobra, mas parece que foi feita pro corpo dela. Também fica muito legal. A terceira, né? Também tá... Gente, eu procurei trazer essas coisas bem básicas para vocês entenderem... Que não é... Às vezes vocês se preocupam tanto com a roupa que você vai usar, que a roupa tem que ter muito detalhe, tem que ter muita estampa, tem que ter brilho. E você se vê, às vezes, num mar de informação muito errado, né? Você, quando você coloca você, aquele mundo de coisa, aquele mix é, muito carregado, você não se sente também tão bem arrumada. E a simplicidade aqui que eu tô mostrando pra vocês é que é muito mais fácil vocês comprarem uma camiseta, uma calça jeans sem errar, do que comprar uma camiseta, uma blusa toda estampada, cheia de, de babado, de, de informação de moda, e não conseguir usar isso com nada, às vezes nem com uma calça jeans, tá? Então, vamos lá. Essa, aí, essa mulher tá usando uma, uma camiseta branca, também uma modelagem mais oversized, mais soltinha, um jeans, né, que tem uma barra bem, bem legal, ela é super desfiada, uma sandalinha basiquete, assim, com uma... Uma, um saltinho baixo, grosso também, uma bolsa clássica, e é isso. Não precisa de muito para você ser estilosa com uma calça jeans. Também mais uma camiseta branca, só que o que ela fez aqui? Ela dobrou, né, um pouquinho a, as mangas, e essa camiseta, essa calça jeans, ela é mais sequinha, né, parece uma, uma skinny... Mas ela também é destroyed, ela tem esses rasgos, né? O que deixa muito mais casual. E ela colocou uma sandalinha com tiras fininhas que fica super feminina e muito delicada. Aqui, se você quiser usar um pouquinho mais, ponto de cor. É só você escolher uma cor. E olha, não precisa ser igual, tá? A bolsa, o cinto, o... a sandália, o sapato que você colocar. Então, aqui ela né, optou por um laranja, que ficou bem legal, deu aquele up no look. E mesma coisa, gente, camiseta branca, Calça jeans. Olha só a diferença daquele look que eu mostrei no início do vídeo, com aquela camiseta, né? Super justinho, aquela modelagem muito sem graça. E aqui você vê mulheres super estilosas usando o jeans e a camiseta. E aí você vai me perguntar, claro, mas como que eu compro uma, a camiseta certa, né? Primeiro de tudo, você vai ficar atento à qualidade, olha só isso, a qualidade da malha e da peça que você vai comprar. E aí, eu vou te dar duas dicas, assim, que são bem fáceis para vocês entenderem, né? Para quem ainda não tem muito a, a, a experiência de ver qualidade nas peças. Você tem que entender que não pode ter também costura torta, né? E a peça também não pode estar tá deslocada, não pode estar é, tá com alguma modelagem com defeito. E aí, como você vê isso? Você vira a camiseta, né? A dobra da camiseta. E você vai é, ver a costura, né? Vai ter uma costurinha ali que ela chama galoneira. E você vai ver se essa costura tá torta. Como que você vê? Normalmente vai ter assim, a costura e uma sobrinha, né? Quando tem muita sobra, ou você vê assim tem, sobra um pouquinho, não sobra um pouquinho, você vai ver, né? Coloca num lugar plano assim que você vê que a costura tá torta. É infalível esse teste pra você saber a qualidade da peça. Eu já falei em vários vídeos aqui sobre qualidade, porque ninguém vai comprar um tecido muito bom e colocar numa costureira, né? Numa oficina de costura, qualquer pra costurar essa peça de qualquer jeito né quando as pessoas compram tecido de qualidade as oficinas as marcas compram é, malha de qualidade elas prezam pela modelagem também pelos acessórios que vão na, na, na peça e a costura também que né? não tem como você pegar uma seda e deixar aquela peça toda é, com a costura toda torta que ninguém vai comprar você né a, a pessoa que a marca só vai perder dinheiro porque ninguém vai comprar uma peça mesmo que seja de seda com uma costura toda torta. E aí, também, a questão da modelagem, você vai experimentar, tá? Não tem erro. Você experimenta a peça e vê se a costura tá certinha nos lados, se não tá sobrando. Às vezes, fica, né, sobrando um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro. Quando começa a incomodar, sabe? Quando você fica puxando muito, né, a camiseta. Isso também é sinal de peça de má qualidade. Aí, você esquece, nem compra, porque é só dor de cabeça. E como eu disse também, voltando um pouquinho na questão da modelagem... Eu proponho você comprar uma camiseta um pouquinho mais larga, tá? E assim, eu sei que é difícil comprar, é, existem algumas marcas já que fazem essa camiseta mais é, oversized para mulheres, que elas, ela é um pouquinho mais larga, e aí qual que é a diferença, né? A oversized, ela vai ficar certinha, né? As costuras vão ficar no lugar, e você não vai ter uma manga muito larga, né? E ela vai ficar um pouquinho mais larga. Mas se você é como eu, eu gosto de camisetas bem largas, então eu compro às vezes um, dois números... É, maiores do que eu costumo usar, né, a numeração que eu costumo usar, ou mesmo uma camiseta masculina, que eu também acho que fica legal. E aí, você, né, faz aquele truque de estilo que eu já mostrei aqui nesse vídeo, né, que uma delas, a moça só dobrou a, a manga, a outra fez tipo uma musculh, uma, uma camiseta assim, né, com ela mais um pouquinho, quase uma, uma regata, não uma regata, mas eu esqueci o nome da, da camiseta. E acho que é musculh. Enfim, e aí você usa também vários truques, você pode dar um nozinho na camiseta, você pode dar um nozinho na, na frente, né? Você pode dar um nozinho do lado, é... aí você é o céu é limite para truque de estilo, tá? Sempre, sempre, sempre saiam com algum truque de estilo que é, assim, é sucesso sempre no look. Outro segredinho que eu gosto muito, né, de usar é o blazer. O blazer é o queridinho da vez, e assim, ele já tá no guarda-roupa, né, das mulheres mais estilosas, do pessoal do do Pinterest, as influenciadoras do, do Instagram estão usando bastante e há muito tempo. E é uma peça, assim, que é, eu gosto muito pela versatilidade dela. É sem esforço, é esforço zero. Quando eu quero ficar mais arrumada, eu não tô, assim, pensando em um look super elaborado, é isso. Uma camiseta, um jeans, e aí a única coisa que vai diferenciar se eu quero... Um pouco mais de estilo, um pouco mais de conforto, ou isso, ou aquilo, é o sapato. Então, ou eu vou colocar uma sapatilha, ou uma bota, um, um saltinho pequeno, e, ou um tênis, tá? Uma sandalinha, uma rasteirinha, é o que diferencia. O, a calça jeans, a camiseta, o blazer por cima, pronto. Levantou também, para fazer um truque de estilo, né? Levanta um pouquinho da manga, vira outro look, outra coisa tá? Você está instantaneamente mais arrumada. E aí como é que você vai escolher? Mais uma vez, né? O blazer. Já aprendemos a escolher a camiseta e agora o blazer. Para quem está iniciando, prefiram os blazers mais alongados. Não precisa ser aquele blazer bem grandão, né? Super oversized, que muitas muitas mulheres estão usando. Mas você pode pegar um blazer mais soltinho, mais larguinho, mais né? afastado do corpo e usar. Outra questão é a modelagem. Eu gosto da modelagem menos ajustada. Não que a, outra, né, a mais ajustada fique feia. Mas eu prefiro a mais larguinha. Porque eu acho que o blazer dá um toque... Uh, eu sei que eu... Dá um toque mais masculino pro meu look, né? E eu gosto disso. Quanto às cores, você não precisa também ficar presa, né? Só a cor preta ou só o branco. Tem aí uma infinidade de cores e estampas... Que vocês podem tentar e usar. Só não esquece que isso tem que, tem que ter a ver com o teu estilo pessoal. Então, não adianta você... Ah, o xadrez está na moda, eu adoro, vou comprar. Aí você compra, aí você se sente mal e acaba não usando, né? Não é isso, a questão não é essa. É você gostar da peça, é você ver que ela se encaixa no teu estilo pessoal, no seu lifestyle e fazer a compra certeira. E aí é o que eu falei. É, começa mesmo a experimentar, explorar mais as cores, as estampas, existem cores maravilhosas, cores bem vibrantes e cores mais com tom pastel também, que funciona bastante. O que eu trouxe hoje para vocês aqui foi um segredo que eu uso há muito tempo e eu já contei muitas vezes essa história aqui da mulher que tava de calça jeans e camiseta e eu não entendi o porquê. Né? E aí eu fui procurar saber, fui procurar entender e coloquei isso na prática. E hoje eu tô entregando isso aqui de bandeja para vocês, para vocês entenderem como isso funciona. É um segredo tão simples, é tão uh, natural que vocês vão assim começar a usar sem nem pensar. Vão substituir, sim, aquela baby look, aquela camiseta bem justa. Eu vejo muitas mulheres que querem esconder alguma parte do corpo, ou é a, o braço, a barriga, e aí acaba comprando aquela peça super justa, e aí o que acontece é que mostra mais do que esconde. Então, a questão aqui não é esconder, é você se vestir conforme o corpo que você tem. Isso vale muito a pena. Então, presta atenção nisso. Faz um... Se você tem essa calça jeans, se você tem essa blusa que é mais justinha, faz essa troca. Compra ou pega emprestada do seu namorado, do seu pai, do seu irmão, de alguém que esteja mais próximo a você e troca, faz essa troca pra você ver como é assim. É um, um detalhe tão um detalhe tão pequeno, mas que vai fazer muita diferença pra você tá? E aí eu quero que você me conte também lá nas redes sociais, no arroba Damaso. e me manda também, se você, né, fizer esse look completo, se achar muito bonita, me manda, que eu gosto de ver as roupas que os looks, né, que vocês me mandam, que vocês fazem, e eu acho ótimo quando vocês colocam em prática todas essas dicas, todas essas estratégias que eu dou. Eu vou ficando por aqui, e se você ainda não me curtiu, não se inscreveu nesse canal, curte, Curte esse vídeo porque eu tenho certeza que ele agregou muito na sua vida. São é, detalhes que fazem muita diferença e às vezes a gente nem sabe. Então curte o vídeo, se inscreve, manda pra uma pessoa que precisa ouvir isso. Sabe aquela mulher que só anda com aquela roupa que você fala, meu Deus do céu, precisa de um truque de estilo, alguma coisa? Manda pra ela que eu tenho certeza que você vai mudar a vida dessa pessoa. Eu fico por aqui, mas a gente se vê lá nas redes sociais. Até lá!